Bom dia, seres de luz! É com muita alegria que estamos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje é o nosso nono dia de 21 dias do ciclo de meditações conectando com o eu superior. Leve atenção para o seu corpo a partir da respiração. Respirando profundamente e lentamente.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 tomou conta do seu ser. Expanda essa sensação para todo o seu corpo. Você sente uma grande paz e alegria e essa sensação começa a invadir todo o seu ser. Você começa a sentir uma grande força dentro de si, você se conecta com a sua essência divina e vibra na energia da quinta dimensão de puro amor, agora focalize essa sensação em seu coração e repita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 E vibro no amor. Eu sou um ser de luz, e o amor faz parte do meu ser em essência. Eu sou o eu superior. e a abundância infinita faz parte da minha realidade. Eu sou um ser essencial e a alegria faz parte do meu viver. Eu me amo incondicionalmente e vibro na gratidão. Eu sou Deus em ação e hoje escolho ser próspero e feliz. Gratidão, gratidão, gratidão.